Bom dia para você que acompanha a programação da TRT-FM. Eu sou Sinara Álvares e está na hora do TRT Entrevista. Nosso assunto de hoje é obesidade infantil. Para falarmos sobre o tema, estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Ana Flávia Fiacadori. Ela é especialista em clínica médica pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso e endocrinologia e metabologia pela UFMT. Ela se formou na UNIC, Universidade de Cuiabá, em 2017. Tem pós-graduação em Nutrologia Esportiva. Atualmente atua em consultório particular na clínica em Cardio e como professora universitária na UNIC e Univag. Doutora Ana Flávia, seja bem-vinda à TRT-FM. Bom dia, Sinara. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite né, de estar aqui e estar podendo falar para tantas pessoas aí sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil e que, junto com a pandemia do Covid, tem sido também uma pandemia que está surgindo aí nos últimos anos. Há algum tempo, quando nossos pais e avós eram crianças, as meninas e os meninos tinham que comer muito para serem gordinhos. Na época, era considerado sinônimo de saúde pelas famílias, mas atualmente isso é considerado justamente ao contrário, um risco. Por quê? Pois é, esse, isso daí tem mudado muito nesses últimos anos, né? Porque a gente tem visto que crianças que têm obesidade, que começam com obesidade infantil nos primeiros três anos de vida eles têm uma chance de 90% de terem uma obesidade na, na adolescência e na vida adulta. Então, 90% dessas crianças obesas, até os 3 anos de idade, elas vão ter essa obesidade na fase adulta ou na adolescência. E esses que desenvolvem na adolescência têm uma chance de até 70% de se tornarem adultos obesos. Então, é um número bem impactante que a gente está tendo aí. E por isso a gente tem que tomar mais atenção com essas crianças, né? para não passar do fofinho à obesidade. E quais os principais vilões da má alimentação infantil que levam à obesidade? É, eu acho importante falar aqui, porque as pessoas têm um conceito muito errado de que algum alimento, às vezes, acaba sendo um vilão né, na nossa alimentação. Então, assim, não tem nenhum alimento que... Vai levar a obesidade. A gente tem um grupo de alimentos, que seriam os alimentos ultraprocessados, que quando em excesso na dieta, podem gerar aí a obesidade, né? Levar a obesidade, assim como diabetes, hipertensão, colesterol elevado. Então, podem evoluir para esse risco, né? Quem seriam, então, esses alimentos ultraprocessados? Seriam os biscoitos recheados... É, os skins, né, salgadinhos, bebidas açucaradas, refrigerante, o famoso miojo aí, né, aqueles macarrões instantâneos. Então, esses grupos de alimentos, eles são alimentos que são considerados ultraprocessados. Por quê? Porque eles passam ali, durante a sua fabricação, por uma série de processos que são para colocar corantes, aromatizantes, né, substâncias que vão deixar o alimento mais palatável, mas não mais nutritivos. Então, eles são muito palatáveis, muito gostosos, porém pouco nutritivos quando a gente vai avaliar ali os nutrientes mesmo desses alimentos. E isso acaba virando meio, gerando meio que um vício. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que a alimentação com excesso desses alimentos pode sim gerar obesidade. Outro vilão que eu acho que é importante a gente trazer aqui seriam os pais, né? que às vezes também podem se tornar, aí, dependendo das condições, a gente pode se tornar um vilão aí, na alimentação dos nossos filhos. Como? É, oferecendo em excesso esse tipo de alimento. Então, não, é, seja por pressa, né, a gente não pode julgar também, né, mas pressa por questão de tempo, de comodidade, de dinheiro, né, às vezes é o alimento que está mais barato, às vezes na, no mercado, os pais acabam oferecendo em excesso esses alimentos para as crianças e levando aí o surgimento da obesidade infantil. Jogar bola, brincar de esconde-esconde ou jogar videogame, qual o peso dessas escolhas na saúde das crianças? É muito importante, né? Jogar bola, brincar de esconde-esconde, são atividades que são é, muito importantes pro desenvolvimento da criança e são relacionadas a uma atividade física, né? E a atividade física em si, ela, não, ela é não só um tratamento para o excesso de peso, quanto também uma prevenção. Então, a gente tem sim, é muito importante que a gente é, estimule essas atividades nas nossas crianças, né? Estimule que seja um pega-pega, que seja um futebol ou até mesmo atividades físicas, natação, judô, karatê. Enfim, nós temos que incentivar as crianças, tanto os pais quanto os profissionais de saúde, a ter esse hábito desde pequeno, né? o hábito da atividade física. Porque Atividade física é o brinco que é um santo remédio, só que a população não sabe utilizar, né? Não gosta de utilizar. É uma medicação que abaixa a pressão, que meio controla o diabetes, que melhora questões como depressão, ansiedade, que diminui o risco de câncer, que controla o colesterol e é de graça. Que remédio que é melhor que esse, gente? Todo mundo tem acesso, é de graça, é só questão de tirar uma meia hora ali por dia, pelo menos, para ir fazer sua atividade física, né? É, então, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça das nossas crianças e temos que ser, inclusive, exemplos, né? Porque a criança faz, geralmente, o que é copiar o que o pai faz, o que o adulto ali mais próximo, o cuidador está fazendo. Então, se o pai não faz atividade física, mas quer mandar o filho fazer, fica uma, uma divergência aí, né? Então, nós temos que ser espelhos para essas crianças. Nós temos que praticar atividade física, sim, e orientar também esses, essas crianças da praticarem. A sociedade de pediatria, elas orientam que as crianças devem pelo menos praticar cerca de 60 minutos por dia de atividade física. Claro que adaptado para cada faixa etária, né? Não vamos exigir ali muito de cada criança, a gente tem que fazer atividades que são adaptadas para cada faixa etária, mas 60 minutos por dia ali seria o ideal para cada criança. Quanto ao videogame, né? Muito legal, as crianças são viciadas aí, né? É bacana. A gente está num mundo cada vez mais tecnológico, então tem sua importância sim, porém temos que ter alguns cuidados. É, o videogame se está relacionado com uma coisa que nós chamamos de tempo de tela. O tempo de tela é o quê? São essas atividades que a criança passa ali na frente do computador, do celular, é, do videogame, e que são atividades que são mais sedentárias, né? A gente fica sentadinha ali vendo o negócio, mexendo ali no dedinho, no máximo, então isso tem que ter o seu tempo controlado. Por quê? Os estudos mostram que crianças que passam mais tempo em frente às telas têm um maior risco de obesidade. Então a gente tem que controlar sim essa questão da tela, né? E é importante que é, isso seja controlado aí. Como a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? a sociedade americana também apoia, e diz assim: que crianças até dois anos elas não devem ter nenhum tempo na, de tela, ou seja, não devem passar tempo ali na frente dos computadores, televisões. E a partir dos dois anos, esse tempo tem que ser restringido de uma a duas horas por dia. E quanto a gente vê aí de criança passando a tarde inteira na frente da televisão, né? Então, esse tempo de tela. Tem que ser mais controlado pelos pais, sim. E a gente também tem que avaliar a questão... Desse tempo de tela à noite, né? A utilização no período noturno desses te de, na, das telas e dos eletrônicos em si, eles estão associados também a uma noite pior de sono. E essa noite pior de sono, no outro dia vai gerar o quê? A criança vai estar tá mais, vai, vai tá mais cansada, vai querer fazer atividade física? Não. Vai ficar aquela criança mais prostradinha, mais quietinha, querendo ficar mais deitada. Fora isso também, quando a gente tem noites mal dormidas, nós liberamos uma série de hormônios que aumentam o nosso que vão deixar a gente com mais fome. Então tudo isso também está relacionado aí com a obesidade. Hoje o assunto do TRT Entrevista é obesidade infantil. Aqui no estúdio, a médica Ana Flávia Fiacadori, que é especialista em clínica médica e endocrinologia metabólica. As doenças atuais, doutora, como a depressão e baixa autoestima, podem provocar a obesidade infantil? É, eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, assim, da gente falar, né? Que o que eu acredito, que a gente sabe, que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, diversos fatores vão aí agir nessa obesidade. Seja ambiental, por parte de uma dieta com excesso de calorias, né? A parte do sedentarismo, que atua bastante. Mas outros fatores, como os fatores genéticos e hormonais, eles atuam bastante. Assim como a questão do emocional, né? Eu acredito que tanto a depressão quanto a ansiedade podem gerar sim uma obesidade, quanto a obesidade em si também pode levar à depressão, à obesidade, à depressão, né, à ansiedade e a outros distúrbios alimentares também. Né, seria uma faca de dois gumes. Tanto uma pode, pode ser a causa e a consequência em si. O que, que eu posso trazer para vocês? É, por exemplo, que no diagnóstico de depressão, um dos critérios utilizados ali para o diagnóstico é a alteração do peso e do apetite. Então, a gente pode, às vezes, acabar fazendo um diagnóstico de depressão numa uma pessoa que está ganhando peso, que está evoluindo para uma obesidade. Né? E também, por outro lado, nós temos... É, com, é, alguns transtornos como compulsão alimentar, onde a compulsão em si pode levar à obesidade, né? Então, por isso que eu sempre gosto de colocar essas, do, essas duas faces, tanto como sendo consequência, né, essas doenças sendo consequência da obesidade, como também sendo aí um fator é, precipitante dela. E a correria dos pais no dia a dia pode influenciar num quadro de obesidade nas crianças? Pode, mas não deve. Né? Eu acho que isso tem que, ser, tem que ficar bem claro aqui. É claro que a gente tem um dia a dia muito corrido, né? Nós sempre estamos aí, parece sempre atrasados, sempre tentando correr contra o tempo, muito atarefados ou cansados, né? Isso é, uma, é a nossa rotina, realmente. Mas isso não deve ser uma desculpa para é, uma má alimentação. Como que a gente pode melhorar isso, né? A gente pode sim ter uma, uma dieta saudável, Desde que ela seja planejada, tudo vira em torno do planejamento. Eu acredito. não Nada que a gente tire ali um tempinho no final de semana para fazer ali o nosso programar nossas listas de compra, desde o mercado até o que a gente vai comer no dia a dia. Então tudo que a gente planejar antes, a gente consegue fazer ali com um bom resultado. Então o que que eu sugiro, né? Tire um tempinho ali no seu final de semana faz a lista de compras, vá sempre com uma lista no mercado para não sair pegando besteiras ali nas prateleiras, né? Tentar procurar ali mais alimentos que são alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, vegetais, tentar focar mais nisso, né? E tirar esse tempinho também no final de semana, se for muito corrida ali durante a semana, tentar tirar esse tempinho pra gente conseguir fazer, preparar já algumas alimentações, deixar já umas marmitinhas prontas, congeladas, semi-prontas ali, tanto pra nossa alimentação, quanto pra da criança, né? Acho que isso é muito importante, ou até deixar o segredos aí, né? Deixar frutas lavadas, frutas cortadas já na geladeira, por quê? Fica mais fácil, a criança quando for procurar alguma coisa para comer e abrir a geladeira e tiver uma opção de fruta ali já pronta, é mais fácil ela pegar do que ela ir atrás depois de uma bolacha, né? Ao contrário, agora se ela tiver que descascar a fruta, que fazer tudo, ela vai proferir a bolacha. Então são opções que a gente às vezes, uma questão de planejamento a gente acaba deixando essa, essas opções mais palatáveis também, mais fáceis ali a criança pegar, né? Outra opção também que eu acho que é um coringa da nossa cozinha é o frango desfiado, né? Deixar um pouquinho de frango desfiado na geladeira, ele vira sanduíche, vira escondidinho, vira salada. Então, assim serem algumas coisas que a gente pode estar tá fazendo ali no nosso dia a dia. Pequenas coisas, mas que vão ter uma grande efetividade. Por quê? A criança nesse período de crescimento, ela tem que ter um bom aporte nutricional. Tem que ter acesso ali a todos os, a todos os nutrientes. Para ter um crescimento e desenvolvimento adequado nessa fase, né? E eu quero trazer também aqui, que não só é, ter essa questão de fazer uma alimentação mais saudável. Mas também os pais estarem juntos... Durante a alimentação, né, durante essas refeições da criança, é muito importante, reduz o risco de obesidade infantil também. Por quê? É aquela mesma coisa que eu comentei da atividade física. Os pais são o espelho da criança, então o que eu vejo meu pai comendo, eu quero comer porque é gostoso. Então a gente tem sempre que estar tá sendo esse espelho, né, mostrando que frutas, vegetais, que uma alimentação saudável é possível e é gostosa e saborosa também. E assim a gente vai criando esses laços é, afetivos com a comida, de uma certa forma que... No futuro, a criança vai criar esse hábito, né? Hábitos do futuro são criados hoje, então a pressa, a pressa passa desse dia a dia corrido, mas os hábitos alimentares eles ficam na vida da criança para sempre. Então, se ela tiver é, laços afetivos, né, com essas alimentação mais saudável, vai ser uma coisa que ela vai levar ali ao longo da vida, por outro lado. É, também acho importante a gente falar aqui um pouquinho de rotina da alimentação dessa criança. Nós temos sempre que deixar já as, as refeições né, já determinadas. Quantas vezes essa criança vai comer por dia, vai comer o café da manhã, o lanche da manhã, o que, que ela vai levar na escola, no almoço. Então, deixar todas essas refeições bem determinadas já até antes desse dia começar e fazer com que isso seja uma rotina para a criança. Porque ela vai ter horários e ela vai criando ali... Uma educação alimentar. E falando de educação alimentar, eu acho que é muito importante sempre inserir a criança no contexto da comida. É, fazer com que essa criança ela esteja ali na hora que for, escolher as comidas que vão no prato dela. Fazer educação quanto, com relação à quantidade também. Tanto para não desperdiçar a comida, mas também para não ter excessos. né Para que essa criança consiga... É, ter as noções né, de saciedade, de fome, porque muitos pais começam com criando um conceito errádico com a alimentação das crianças. Quem nunca teve que falar assim, quanto não comer tudo não vai sair da mesa? Mas se a criança não está com fome? Então a gente está criando ali, já está confundindo o metabolismo dessa criança com relação à saciedade, ela já está saciada e tem que forçar alguma coisa a comer. Ou se você não comer isso, você não vai sair da mesa, né? A gente sempre teve algumas relações com a comida com isso. E hoje a gente tá vendo também muito alguns pais que por, por trabalho, por essa rotina mais corrida, passarem mais tempo longe de casa e quando chegam, a criança pede um bolo ou pede um sorvete e eles aceitam como uma forma de compensação, né? Como uma recompensa. Ah, eu deixei muito meu filho sozinho, vou recompensar com comida. Isso é uma coisa errada, que no futuro pode trazer aí alguns transtornos alimentares e a obesidade infantil. No TRT Entrevista de hoje, conversamos sobre obesidade infantil. Falou com a gente a médica Ana Flávia Fiacadori, que é especialista em clínica médica e endocrinologia e metabologia. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição. Essa foi mais uma edição do nosso TRT Entrevista.